Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, finalmente chegou aí o um grande teste né? é, do QCY T1C dentro do copo d'água. Óbvio que eu não deveria fazer esse vídeo, mas eu recebi muitas perguntas nos meus comentários aqui embaixo sobre os dois últimos vídeos que eu fiz. Um deles foi o um unboxing do, é, do QCY, né? que eu fiz o, a, o unboxing dele, que eu mostrei aqui as duas pecinhas para o ouvido sobre essa lente. Essa aqui são as duas menores, essa aqui são as duas maiores. Eu uso as duas médias, que é de acordo com, a, com o meu ouvido. Se o seu ouvido for grande, você pode mudar as borrachinhas ali. Se for pequena, sim, vice-versa, tá legal? E no outro vídeo eu fiz a a, fiz, é, a, dei a minha opinião sobre o fone, que realmente é um fone muito bom. Porém, gerou essa pergunta no pessoal, né? Se ele é a prova d'água e tudo mais. Ele não é a prova d'água. Porém, o sistema IPX4, que todos os fones do QCY, Tá? É, possui, tá legal? Eu botei o iPhone aqui só para você ver que o iPhone, esse aqui é um 8 Plus, tá legal? É, ele tem o mesmo sistema do que QCY, só que do iPhone é o sistema IP67, tá? Eu mesmo já mergulhei até um metro de profundidade com o meu iPhone, fazendo filmagens é, e fotos embaixo d'água, e tá aqui, inteiramente intacto, tudo funcionando, enfim. O mesmo sistema é para esse aqui, para o fone tem 1 c Seja ele com case, seja ele com outro modelo, ele possui também o IP, é, IPX4, que é o sistema dele, tá legal? Então, para você ver aqui a questão da conectividade, eu vou conectar ele agora aqui no meu, no meu, no meu telefone. Deixa eu só botar aqui a, a minha. A, ligar aqui o Bluetooth dele, tá? Deixa eu tirar ele aqui do case. É, antes de eu ligar aqui. Vou ligar o case aqui no Bluetooth. Deixa eu só te falar uma coisa que uma pessoa perguntou para mim no vídeo anterior sobre o carregamento dele, tá? É, normalmente ele demora entre 50 a 60 minutos para poder carregar completamente, ou, ou seja, um, uma hora, tá? Uma hora. Porém, quando eu vou usar ele para pedalar, para estudar, para alguma coisa do tipo, eu tenho costume, tá? Particularmente, eu tenho costume de deixar ele plugado aqui, ó, nesse cabinho aqui que vem dentro dele, coloco aqui. E deixo o case conectado no computador, tá? E eu vou sair para poder utilizar ele. Isso aqui, normalmente, tá? É, lembrando que ele tem uma carga aí que pode durar de 4 a 6 horas de uso direto. Eu já consegui usar ele 6 horas direto utilizando ele. É óbvio, com intervalo de tempo. Por exemplo, ah, vou almoçar e aí eu tiro, guardo ele e tal. Desligo ele. para você guardar, é, desligar ele, você tem que dar um leve... É, pressionar aqui o botãozinho, você aperta aqui, ó. Dá pra você ouvir o um barulhinho, ó. Ó, viu? Você aperta e segura ele, dá tipo um cliquezinho mesmo. Aperta ele por três segundos, você liga. Você aperta e segura por três segundos, ele desliga. E assim você pode aí poupar a sua bateria, tá legal? E nesse case aqui, vem mais três cargas sobre essa lente. Depois desse tempo que você carregar ele, é só você colocar no case aqui dele certinho, tá? E ele vai carregar completamente, tá bom? É, na tela do telefone, Eu vou conectar agora para você ver aqui. Ele marca justamente aí, deixa eu tirar aqui da capinha, do case, pronto. Aqui, ó, ele começa a piscar assim, ó, tá vendo? Piscando, ó. Quando ele começa a piscar desse jeito, porque o Bluetooth está sendo é, ativado. Então, ó, já conectou automaticamente aqui, ó, não sei se você consegue ver. Deixa a câmera focar aqui para você ver. Peraí, aí, ó lá, tá vendo? Já está conectado e é aqui que marca a sua bateria, tá vendo? De acordo com o que vai gastando a bateria... Essa, essa bateria aqui, esse emoticonzinho da, da bateria aqui, ele vai abaixando junto tá aqui na carga do telefone. Que você consegue saber quando se deve carregar ele, tá certo? Eu gosto de usar até acabar toda a carga dele, tá bom? Para não viciar a carga dele, não viciar. Então, quando acabar a carga dele, você põe no case para poder carregar e espera esse tempo para você usar aí beleza? É, bom, vamos lá, então já está já conectado aqui. Vou botar a música para poder tocar aqui e vou colocar ele dentro do copo d'água, aqui ó, para você ver, aqui é água mesmo aqui ó, tá vendo? É água mesmo, não é nenhum tipo de lubrificante, nada do é tipo. Vou botar aqui a minha, minha digital, pronto, aqui ó, tá vendo? Já tá aqui já, já está conectado, vou aqui na Deezer, deixa eu ligar aqui meu Wi-Fi, deixa eu ver se meu Wi-Fi pega aqui em cima. Não, dá os móveis mesmo, pronto, vai ser mais rápido. É, na Deezer, para você ver aqui rapidamente, tá? É, lembrando que é um fone excelente É um fone muito bom Eu já tenho ele, vai fazer um pouco mais de 5 meses Já peguei várias chuvas com ele E nunca aconteceu nada de errado Nunca falhou conexão, conexão tá? Então vamos lá Uma música qualquer aqui Não sei se vai dar direitos autorais na música Mas caramba, Peraí. É... aí que não vai dar direitos autorais não Pera aí Só essa aqui do Alok Pronto é, Tocar Comercial Eita, comercial Ó oh. Tá ouvindo? Ó oh. Tá tocando já Esse som aqui, no ouvido Dá um grave sensacional para quem curte música e é, Filme, esse tipo de coisa É um som porra, Espetacular, cara Eu gosto muito desse fone aqui Bom, já tá rolando o som Tá vendo? No máximo volume Vou botar aqui pra você ver mais uma vez ó. Tá no máximo volume Aqui, ó, escuta só Agora que vem o teste, né? Ai meu Deus Nunca fiz isso, primeira vez Ai meu Deus, vamos lá Ai meu Deus Olha o som lá dentro Olha Caraca Tá tocando, tá ouvindo? Consegue ouvir? Olha isso. Lógico que na filmagem tá muito ruim, até me empolguei que bati na câmera sem querer, mas tá tocando ainda. Cacetada. e o som não alterou nada. Meu Deus do céu. De novo, para ver que não é sacanagem minha, olha só. De novo. Tá tocando. Olha isso. Tá tocando. Ai, minha água aqui. Tá tocando. Meu Deus do céu, que fone bom. Que fone bom. Consegue ouvir o som? Beleza, pessoal. Então, <risos> já viram aqui que o fone passou no teste? Tá tocando aqui absurdamente. Eu aconselho, de... logicamente, se você fizer isso aqui, você assopra ele, né? <risos> Porque aqui dentro, aqui, ó, tem uma telinha. Tá? Deixa eu tentar focar para você ver aqui, ó. Essa telinha que tem aqui, ó, tá vendo lá dentro dele? É a mesma telinha que tem aqui, ó, no iPhone. Tem a telinha aqui e tem a telinha aqui embaixo. É a mesma telinha. Por isso que ele não deixa entrar água. Então, pessoal, é isso. O é, fone passou no teste, tá legal? Eu fiz um teste muito louco aqui, se você quiser adquirir esse fone aqui, você pode clicar aqui no primeiro, primeiro link da, da descrição, tá aqui embaixo o link, tá? No mesmo site que eu comprei esse fone aqui, se você comprar em outro site, você pode estar tá comprando um, um fone pirateado, e aí eu não me garanto nisso, no, no que você vai comprar pirateado. Esse fone aqui é o fone original, então o link tá aqui embaixo na descrição, você pode clicar ali, tá? E pode estar tá adquirindo esse fone aqui, beleza? Então é isso aí, um beijo no coração e até o próximo vídeo, valeu!